Obviamente, vai muito contrário ao pensamento circular dos povos indígenas, que é um pensamento que está muito mais ligado à lógica da própria natureza, que é a lógica da circularidade, né? É a lógica do, do voltar para trás para seguir para frente. Então, protestar contra um sistema que rejeitam. Uh, e porquê? Porque elas têm acesso à cultura, porque elas têm acesso aos livros. Eu faço umas coisas com música, digo umas coisas assim meio estúpidas e sem nexo, um género chamado spoken World, não é? Que é o género, hum, ou seja, é o género onde os rappers frustrados se refugiam. Quando ele disse que fizeram um bocadinho de dinheiro para engraciar, minha querida, ela disse que mil vezes que você me deixasse em paz para poder ir levar nu e ele interrompe meu Deus, e ele passa o resto dos volumes, portanto, na fugitiva no tempo reencontrado, meu Deus, será que ela quis dizer cu? Andamos todos tão submersos em, em opinion makers, em redes sociais, em linguagem fragmentada, que nos esquecemos do poderio que a palavra nos deu. A ficção não é pura imaginação. A ficção não é contar histórias por contar histórias, anedotas para fazer rir ou coisa do género. A ficção vai no fundo. Aquela fulana está a subir as escadas uh, de dois em dois degraus. E isso está escrito. consegue-se escrever assim. E, e num parágrafo a gente fica com isso escrito. E desenhar isto dá um trabalho do caras Amor